Se destacando no mundo do Drift Você quer saber o que é o Drift? Daqui a pouquinho no Jornal do Almoço Desafios de velocidade existem muitos Mas você já ouviu falar do Drift É uma competição que está ficando cada vez mais popular E tem o se destacando nesse esporte Cenas de uma perseguição policial em alta velocidade Nada disso a disputa ali é entre alguns dos melhores pilotos de Drift do Brasil. Mas o que é isso? Quem vai explicar pra gente é Jonathan Neves, ou, como é mais conhecido no meio, o JJ. Que é uma técnica de derrapagem, onde você tem que andar sempre no contra-esterço do carro pra fazer a curva mais rápido do que se fosse andar normal. Mas o que o piloto está fazendo no meio de um ensaio sensual? O esporte nasceu no Japão, mas ficou conhecido no mundo mesmo depois desse filme. Mesmo assim o Drift aqui em Santa Catarina é pouco conhecido. Uma realidade que eles esperam mudar. O ensaio fotográfico é o primeiro passo. Então é muito importante ter esse tipo de material para mais gente ver que tem drift já no Brasil. E é um esporte muito legal, acho que a pessoa que vê e está acostumada com o automobilismo, que às vezes fica meio monótono, vê a adrenalina do drift, é, é joia. Tá se tornando cada vez mais conhecido. Eu gostei, eu de verdade já gosto de carro. A publicidade deve atrair mais patrocinadores para a equipe. Afinal, não deve ser nada barato manter uma máquina dessa. São 400 cavalos, tração traseira e pneu dianteiro inclinado. 5 graus para melhor desempenho nas curvas. E o volante, você pode notar, fica à direita, já que o carro veio direitinho do Japão. E lá é assim que se dirige. Especialmente foi no Japão feito pro Drift, então você escolhe lá, monta o carro todo lá e traz pra cá. Aqui não vai achar um carro assim. JJ pratica o Drift há um ano e é o único representante do esporte no Estado. O carro passa a maior parte do ano em São Paulo. E só sai da garagem para eventos, ou no caso de alguma competição. A gente sempre deixa ele em São Paulo, na oficina onde fica revisando, cuidando do carro, até porque todas as etapas são de São Paulo, Brasília, BH, então aqui não tem, não tem por que trazer o carro para cá. Todo investimento está dando certo. Em pouco tempo, JJ vem se destacando entre os principais pilotos do Brasil, e conquistou o um terceiro lugar na primeira etapa do Campeonato Paulista, o maior da América Latina. E vai continuar acelerando esporte popular também por aqui.